E aí, galera do Khan Academy, estamos aqui no vídeo final da nossa série sobre divergência e até aqui já aprendemos o que é, como interpretar e como calcular a divergência de um campo vetorial. Neste vídeo, iremos dar uma boa olhada na notação utilizada para representar a função divergência e iremos aprender também como se dá a divergência de campos vetoriais ou funções com mais dimensões do que apenas x e y. Então, conforme aprendemos, se temos um campo vetorial V de XY, definido horizontalmente por P de XY, e verticalmente por Q de XY, a divergência div deste campo se dará pela derivada parcial de p em relação a x somada à derivada parcial de q em relação a y. Porém, existe outra notação para representar essa divergência aqui. Uma notação que, além de te ajudar a lembrar da fórmula, também te ajuda a descobrir a divergência para campos vetoriais com mais dimensões. E esta notação é nada mais nada menos do que o símbolo nabla, aquele triângulo invertido que também utilizamos para o gradiente e pegamos este símbolo e fazemos o produto escalar com o próprio campo vetorial v de XY. E, conforme fazemos isso também para o gradiente, nós pensamos nesse símbolo nabla como se fosse um vetor cheio de operadores derivativos. Pode até parecer algo complicado, mas não é. Vamos explicar. Neste exemplo aqui, o nosso símbolo nabla representaria parcial parcial x e parcial, parcial y. Você pode pensar nisso como um operador que quer pegar funções e derivá-las parcialmente. E só para reforçar, isso aqui não é um vetor, está apenas um operador, mas não há mal algum em pensar neste nábula como um vetor cheio de operadores de derivação. E continuando nossa anotação, você irá fazer o produto escalar destes operadores com as funções escalares dentro do nosso campo vetorial, que são p de XY e q é E lembrando que o primeiro termo multiplica o primeiro termo e o segundo termo multiplica o segundo termo. E fazendo este produto, nós chegaremos à nossa fórmula para a divergência. Você pode ver que nós chegamos à mesma fórmula que apresentamos nos vídeos anteriores, porém, esta notação funciona quase como uma regra mnemônica para a divergência. E o outro benefício de utilizar essa notação aqui é que, de forma automática, nós já sabemos a fórmula da divergência para qualquer que seja o número de dimensões da função. Por exemplo, se tivermos um campo vetorial com três dimensões, v de XYZ, definido por p de XYZ, q de XYZ, e, por fim, r de x y, z. mesmo sem termos abordado diretamente o tema campos vetoriais tridimensionais, com essa notação aqui dá para descobrir a fórmula para a divergência. Vamos agora fazer o produto escalar que apresentamos para descobrir essa fórmula. Então, o nosso nabla estará representando del del x del y e del z. E aqui do lado direito teremos as nossas funções escalares p de x y, z, q de x y, z e r de x, y, z e realizando o produto teremos que a divergência deste campo vetorial aqui será dada pela derivada parcial de p em relação a x mais a derivada parcial de q em relação a y mais a derivada parcial de r em relação a z. E mesmo que nós não tenhamos abordado diretamente esse tema de campos vetoriais tridimensionais, nós conseguimos achar essa forma. E só para lembrar, já que talvez esse último termo aqui não faça muito sentido para você, este termo está dizendo quanto que a função r varia conforme nós variamos a nossa variável z. E essa noção vale para qualquer que seja o um número de dimensões do campo vetorial ou função vetorial. Seja tridimensional, quatro dimensões ou cem dimensões, aplicando este conceito do Nabla vezes o campo vetorial, você obterá a fórmula para a função divergência. E é exatamente isso que faz com que aprender essa notação seja fundamental no estudo da divergência. Então, terminamos por aqui todos os conceitos e cálculos relacionados à noção de divergência de um campo vetorial. Então, até aqui nós aprendemos a visualizar, interpretar, calcular e, por fim, nós aprendemos uma notação que irá nos ajudar a lembrar das fórmulas de divergência. Então, é isso, galera. Nós nos vemos aqui pelo Khan Academy.